Chatuba de mesquita. Isso aí, continua lá. É Vai dar vir no meu vídeo aqui. Vai, ô, do mal, do mal. Oi. Faz, faz aquela lá famosa. Ah. Muito ah. bem. Andamos de rechega. Ré... Eu entrei B, véi. O cara tomava o tomava B. B. tomou B. Peguei um B. Tomou meu. Caiu, caiu, caiu. Um caiu, CT. É? um. NICE! Eu tava no fundo aqui, é eles vão coar muito... NICE! Seu ah, é é é? é muito... ah, maldade. Para. tira a cara. Bagado. B... tá Nice. Tá morto, tá tá tá. tá, tá, tá. MF é meu. MF, deadlife. Tem dois MF, tá. MF abriu. Boa. Boa, boa. Você tá perdido. Faz Boa. Boa, Boa, boa. boa. com pra... uhum. a Vai jogando nesse meio, Dudu. Do... Peguei o fundo, guys. Ah, olha pro fundo, olha pro fundo. Não vai, não vai. Boa. Só que é eu já faço. Tô meado. Você, vamos lá à esquerda. Peguei um A. Boa. Tem mais um A aqui comigo, guys. Tem mais um A, mais um A, mais um A. Fundo Boa. Beto, beto, beto, beto um. Morto Boa. Espera que eu tô matão Tem uma na boca aqui, beitei Tetris MF de ALP 1 um. Batei MF, Bora MF Boa guys, bom round Beleza, um Tem um pra direita aqui esse papo Calma tá, Bora, 10. Tô com 10 de vida, guys. Não dá ah, pra eu é ir. Tá. Peguei. Mais um, mais um, mais um. Peguei mais um. Tá. Tava aqui há muito tempo atrás, guys. Tá, ah, não. Do lado. Buah. Buah. Tá, tá. Um. Um. Um Buraco morto. Beb na sua frente, O cara vem nele, o cara vem nele. Ficou por baixo, ficou por baixo. Boa. Ai, Boa! Boa! Vou pegar um pouco Não, de, uma, de, uma. de Só um A. Tá, Pode ter tá, mais na rampa. Do Baita no gerador. Morreu um. É, Bombe? Me... Tá, tá, tá atrasado, tá atrasado tá, esse. Tá, tá. tá atrasado. Tá. Galera, um do round. Mano. Bora! Nice, nice, Boa! Boa! É Eu vou pelo fundo aqui agora, tô. tá? Tô na cara lá embaixo. Tô no meio. Quase no meio, galera! Dois, dois meio tá, morto. Rene bom! Rene bom! Boa! É isso aí, rapazada! Linda, linda! Be cuidado! Rápido, tá, é Dudu Bomb! Bom, bom. Ai! Ai tá bom, boa, boa. Vai, tu, é bagou, bagou, Tá. Um Zip, aí, morto. Mais um, mais um. Dominado. Dois, dois, dois, dois dominando. Dois dominando aí tá. uh, lá, Não. Mais um, Rapa. bom mesmo. Primeiro eu, eu, eu, cara, não dá para Passou. fundo, peguei um. Não vai. fundo. Dois, dois, dois, três. Dois um cimento e dois rampa. Valeu, valeu, Valeu, valeu, valeu. valeu, valeu, valeu.